Problema 2 é um problema bem simples, é um problema de aplicação direta, mas pode ser de, é, determinado também através da definição de esfericidade. Ah, o problema pede para que sejam calculadas as esfericidades de duas diferentes partículas. Né? O item A, um cubo de aresta L, e o item B, um paralelepípedo com dimensões 3 por 2 por 1 centímetro. Uh, o cubo apresenta todas as dimensões iguais. Então, a gente vai ter apenas uma dimensão que o problema fornece, a dimensão L. A definição de esfericidade, o que é a esfericidade? A esfericidade ela vai mostrar o quão próximo de uma esfera é uma partícula irregular. Então, se a gente tem aqui, né, ó, ó, se a gente calcula né, a área da partícula, e a gente calcula a área da esfera que apresente o mesmo volume da partícula que a gente está avaliando, a gente determina a esfericidade, pois a definição é justamente isso. É a relação entre a área superficial de uma esfera que apresente o mesmo volume da partícula que a gente está considerando pela área superficial da partícula. A área da esfera, πdp ao quadrado a área da partícula, no caso do cubo, seria 6l², Volume da esfera πdp dp cubo sobre 6, e o volume da partícula seria l cubo. Tá? Pela definição, a gente extrai da equação que o volume da esfera tem que ser o mesmo da partícula, ou seja, a gente iguala esses volumes. O volume da esfera é igual ao volume da partícula. Abrindo essas variáveis, a gente chega, né, isolando dp, a gente chega em dp igual a 1,24l. A área da esfera, a equação tem lá a variável área da esfera, que apresente o mesmo volume. Por isso que a gente parte desse princípio da igualdade dos volumes. A área da esfera, πdp ao quadrado. a gente acabou de determinar dp. Então, é só a gente substituir tá, essa variável na equação e a gente determina a área da esfera tá, correspondente a a dimensão do cubo. Agora, o nosso problema está resolvido, porque a gente acabou de estimar, né, de determinar a expressão correspondente à área da esfera, e a gente tem é, é, já de, de, de base a área da partícula, né, que a gente tem 6 quadrado. Substituindo os valores, a gente chega na esfericidade de 0,805. O segundo método de resolução é através de aplicação direta da equação, né, que considera o diâmetro equivalente. Então, a esfericidade, π vezes o diâmetro equivalente ao quadrado, dividido pela área da partícula. Lembrando que F, essa equação vem da relação com uma esfera. O diâmetro equivalente ele é dado por essa expressão aqui, ó, raiz cúbica de 6Vp sobre π. É, então, substituindo nesse caso, a gente fica é, à mercê desta variável aqui, ó, Vp. Determinando Vp, o nosso problema está resolvido. Que a área da partícula a gente já sabe né, por, por se tratar de um cubo. Substituindo, né, o, no caso, o volume da partícula, L é o cubo, a gente chega na resposta exatamente igual à resposta determinada pela definição. No caso do paralelepípedo. A definição não muda, o que a gente vai ter aqui são variáveis diferentes. Então, a gente tem aqui A, eu vou chamar A igual a menor dimensão, B a dimensão intermediária e C a maior dimensão. A gente vai precisar aqui, nesse caso, como é um, valor, como é um dado numérico, a gente vai precisar determinar tanto a área do paralelepípedo, quanto o volume desse paralelepípedo, que representa a nossa partícula. A área do paralelepípedo seria duas vezes o produto entre as duas dimensões né, de, de, de cada quadrado, aqui, de cada aresta. Ou seja, 2 vezes 1 um vezes 2, mais 1 um vezes 3, mais 2 vezes 3. Isso me dá um valor de 22 centímetros quadrados. O volume do paralelepípedo é o produto dessas dimensões, 1 um vezes 2 vezes 3, que me dá 6 centímetros cúbicos. Entrando na definição, com a igualdade dos volumes, a gente vai substituir esses valores correspondentes, o valor da partícula a gente acabou de determinar, 6 cúbicos, e a gente vai encontrar o diâmetro correspondente a essa igualdade dos volumes, que é 2,254 cm. A área da esfera... Ao quadrado, acabamos de determinar, ó, exatamente como a gente fez para o cubo, a gente está fazendo paralelepípedo, e isso pode ser feito para qualquer partícula. Substitui esse valor aqui, ó, encontramos a área da esfera de 15,96 cm². Agora o nosso problema está resolvido. A gente tem a área da esfera, né, cujo volume é igual da partícula, e a gente tem a área da partícula. Substituindo as variáveis, encontramos a resposta de 0,725. O segundo método é a aplicação direta da, da, da equação. É, é em função do diâmetro equivalente, abrindo o diâmetro equivalente, né, ficamos aqui ó, a mesma coisa, a determinação do volume da partícula. Nós já temos o volume da partícula. Substituindo na equação, a gente encontra o mesmo resultado.